Por quê? Deixa eu abrir aqui Vocês estão passeando? Ah, nós viemos com o neto dela, né? É Aí ele disse, depois você pega o um... Uma carona? Não, um táxi Você quer que eu, que eu leve? Aonde vocês estão indo? Oi, vai aí, é. Não, não, não eu, espera um pouquinho. É, vocês estão indo para onde? Aqui pra, pra Cass. É pertinho, é porque ela é. não anda, né? Eu levo com a condição. Eu vou conversando com ela e guardando a história dela. As... Que coisa linda! Se ela Eu lembrar. Faço. É, deixa ela. Ela vai aqui na frente comigo. Mas quanto o senhor vai cobrar essa com Ó. Oh. Que privilégio. Tá... Entre meu bem. Pode e entrar. Entre. Mas vamos pra casa. É. Mas o senhor já vai estar tá filmando? É. E o senhor sim, vai levar? Vai pôr aonde? Isso aqui é um arquivo histórico de Franca. É. De pessoas que tem uma, uma história é bonita. Ai, já é. tá. Como Mas que é um, vai... o nome? Não que precisa eu... ficar com medo não, viu? Como que é o nome vou da, da senhora? Eu Meide também. Neide. Neide de quê Nocera. Ah, o senhor é nocera? Sou. Bem... Já vai levar ou senhor vai primeiro entrevistar? É, vou, vou conversando um pouquinho aqui. A senhora conhece essa Franca de muito tempo, né? Conheço. A senhora está com quantos anos hoje? Está com uns 62. De casado. 82. É. E tem 82 anos de vida. É. A senhora nasceu aonde aqui em Franca? Eu nasci em Santo Mar de Oh, A senhora é, é mineira então? É. Quem são os irmãos da senhora? Meus irmãos? É. É a é a Rondei, é dele. E a senhora ficava em que lugar aí? A mais nova, mais velha, que lugar? Lugar como? Aqui, que lugar que a senhora ficava nessa família? A senhora era a mais nova ou a mais velha? mais velha? A mais velha. A mais velha? E o pai da senhora, como que chamava? Tomás mais E a mãe? Maria Alves Nunes. E o Nocera, aonde que entra? Hein? Por que, que a senhora é Nocera? Por Se... causa do esposo? É, é, por causa do esposo. Como é que chamava o esposo do senhor? José Francisco Nocera. Aonde você conheceu esse moço? <risos> <risos> aonde que a senhora conheceu ele? Ah, conheci ele. E ele era de Franca? Era. A senhora veio para Franca e a senhora tinha que idade? A ah, senhora conheceu lá em São Tomás de Aquino um moreno que chamava Ari Nazar? Ah, sei. Ele era casado com a minha prima. É. Ela é vitoriano, a esposa ah, dele. Ah, sei. E a minha esposa é Ponce. É? Ponce. A Meire Ponce. Ah, sei. Aí... E, e, e aqui a senhora morou sempre ali na Majora e Cássio? isso a senhora é vizinha da Dona Luzia Nacife? É. Luzia Carvalho Nacife. É. é. E ali tinha um outro senhor que morava ali, amigo, o senhor Angenor Santiago, né? É. Morava ali. É. Você lembra dele? Lembro. É gente boa, né? É. Quantos filhos a senhora tem? Eu tenho três filhos. O nome deles? João. Eu... Rosana e Luciana. Luciana. E então você deve ter um punhado de neto. É. Quantos netos já? Tem? Ah, tenho um punhado. E tem bisnetos? Tenho. Que coisa, coisa boa, viu? É. O que, que a senhora fazia mais que a senhora gostava quando a senhora era mais nova para trabalhar? Ah, não sei. A senhora costurou? Não. Bordou? Uh -uh. Tricotou? Não. Como é que fazia as blusas de frio senhora? Eu comprava. A senhora não tinha dinheiro, a senhora não trabalhava. Eu não tinha. <risos> eu estou brincando, senhora. Que coisa boa conhecer a senhora. Ronaldo, hoje é, é dia feriado, de Corpus Christi. É. E eu, eu tive o privilégio de, de encontrar com essa pessoa fantástica. E é a assim você que cuida, né? Eu sou o cuidador. Como que é seu nome? Meu nome é Dalva. Dalva... É a é estrela, né? a estrela, é. a estrela. Você costumo... acompanha ela? É, é. Acho que eu vou falar um o povo que quando esqueceram meu nome, eu se lembra da Estrela da alma. É, Sim. A Estrela da Alva, é. que coisa boa. A senhora lembra de um amigo meu, reverendo Nicanor Xavier, é. o pastor Nicanor? Conheço. Uhum. Só não conheceu, não. não? Não. Médico da senhora, quem é que só conhecia mais? Doutor. Doutor Lancha Filho? Doutor Lange. O doutor Cirilo Barcelo. É. Uhum. Aí, ó. E lá de São Tomás de Aquino tinha um médico famoso aqui, o doutor Sebastião Figueiredo. É. A senhora é morou, morou lá na roça ou, ou, ou na cidade? Na né? cidade. Na cidade. É. Então essa era a senhora O esposo da senhora trabalhava com o quê? Eu... Que é a um Ele era dono de fábrica de dono calçado. De fábrica de calçado. Ah, ele que botava sapato no pé dos é. outros. É. A fábrica, né? É. A senhora ajudava ele ou não? Não, não ajudava. Nem E nem.. nem é, é, como é que chama? Pespontar só no não. pespontou. Não, na né? ideia, ajudava a gastar o dinheiro, não né, era, Dona Ney? É, é, Só me é gastar dinheiro? Ah, é. que era boa. É. Comprar umas blusas boas, né? É. Andava chique? era é. muito chique. É isso aí, ó. É. Foi um prazer. Eu vou le levar a senhora lá e dar um desligar aqui. Ó, vai que coisa. Eu bela. vou encontrar com uma pessoa que é. a gente não esperava, né? É. Eu tô parado aqui, ó, ao lado da Santa Casa, Ei. filmando... E eu tive o privilégio de conhecer a dona... Neide. A dona Neide Nocera. É. Gente que tem uma história bonita. É mineira de São Tomás de Aquino. É. São Tomás de Aquino. A senhora estudou lá em São Tomás, na escola? Estudei. E aqui em Franca, quando a senhora veio pra cá, a senhora estudou? Não. A senhora lembra desse Gasparino quando ele fazia uns essa deve ter comido muita coisa boa daqui, né? <risos> Aí, ó. de É. Essa franga mudou muito, né? Mudou. Mudou, mudou desde a época que eu vim pra aqui e já mudou bastante. Você veio de onde, Dal? Eu vim do Pernambuco. Pernambuco? É. Eu e... sou mineiro. É. é. Eu vim do interior do Recife, de uma cidade que chama-se São Bento do Luna. Ali, ali tinha um, um trabalho grande, em Pernambuco, da igreja presbiteriana. Sim. Eu sou pastor da presbiteriana. Eu só é. deve ter lá muitas vezes, né? É. Eu, eu, eu, o meu o caminho era Minas Gerais, né, que é a minha família que eu deixei em Minas. Uhum. Casei com a Francane. Fiquei aqui. Aqui era o doutor. Você lembra do doutor Guido Bitarello? aí, não. A senhora não lembra da Casa Vitarello? Nem. Tudo barato, bom e belo. É. <risos> Ai, Doutor Guido Vitarello. Deixou saudade, né? É, deixa. É. Quem é. parte desse mundo pra, pra outro, deixa sempre é. saudade, né? E a senhora tá deixando a história da senhora gravada aqui, ó. É, é. isso mesmo. É, dona, a dona Neide. É. Estou dando o privilégio de carregá-la aqui, é. ser o, o motorista aqui, ó. E dá vamos para frente, vamos para frente é. que o o, o, o trânsito aqui já já mudou, já deu vermelho para é. nós. É. Mas hoje é feriado, tá é. tudo devagar. É verdade, é. Tá tudo bem, né? E tá tudo bem, velho. Até nós ganhando carona do, do ah, pastor, não do... é? É. As é. <risos> só a senhora mesmo para ganhar esse privilégio, viu? É muito especial pra gente. É pra gratificante, mim. né, pastor, é. A gente conhecer, conhecer as pessoas, né? É. Ô Dalva, quantos anos você veio pra cá, em Franca? Como é que você chegou aqui, Franca? Oi, eu vim pra São Paulo, né? Eu fiquei viúva, tive um casal de filhos. Aí veio pra Franca? Aí deixei meus filhos lá. Eu vim né, eu vim para São Paulo, de São Paulo eu vim conhecer uns, visitar uns conterrâneos e vou chegar a Franca Ah, aqui já tinha gente de tem. Pernambuco aqui Tem, tinha, não tem, bastante se eu não vou querer ficar em São Paulo não, achei muito agitado para quem vem do interior né Você ficou quanto tempo em São Paulo? Seis meses Seis meses, ah, então chegou em Franca já há muito tempo já é, aí em Franca faz 26 anos, 20, é, 26 anos que eu moro aqui. É. Graças a Deus. É. E aqui eu fiquei e eu acho que daqui eu não vou sair não. Eu gosto da Franca. É, Franca é uma cidade boa. É. Eu também fiquei por aqui. Viu? Aí depois meus filhos vieram. Aí minha filha casou, graças a aqui, Deus. Aqui se eu sair já, já serve para você? Lá, já serve. passa lá. Aqui é a casa do Sou Pedro Nunes Rocha, Dona Ana é. Branca, que olha, essa casa é da esquina aqui. Eu é. passei aqui hoje. Então, a gente tá. passei por aqui, eu e ela. Ah, eu vou... Outra hora eu quero contar mais a história da senhora. Tá bom, qualquer dia é. nós encontra de novo lá. Bateu um papo. É. Aí vi, aí... Fiquei aqui, meus filhos vieram. Meu filho jogou futebol na chancana. Como que chamava? chama? chama. <risos> A, a senhora não falou o, o nome dos cunhados da senhora, irmãos do esposo da senhora, Nocera? Nocera. Quem era? João Nocera. Nele. Ai ai ai. Não sei. Esqueci. E o sogro da senhora? Como que chamava? Sogro? É. Não sei. O pai dele? Não sei. Isso, tá, não esqueci, tá. Esqueceu. Esqueci. E eu mexi na cabeça da senhora um pouco, Aham, hoje, né? É. que Ela lembrou bastante coisa. Lembrou e... Tá. Parabéns. É. O senhor vai deixar nós na porta? Aonde que é? Aonde que é? É subindo aqui, ó. Numa, numa caçamba que tem. Ah, mas você não mora na caçamba, não? Mora. Não, não. É que tá fazendo construção lá. Ah. Aí... É aqui não. na Major de casa É. é. Nós mora em frente à caçamba. Ah, eu estava pensando que era caçamba, mas não é possível. Não. A dona Neide mora na caçamba? Sim. Tem uma flor bonita ali naquela. Tem, a... linda. Tá uma árvore bonita e né? E já há quanto tempo a senhora tra... cuida da dona Três anos. Três anos. É. Fala para as meninas, depois a... as filhas. Filha, a filha é. e um filho, né? É, duas filhas e um filho. Luciano ou Luciana? Luciana É, a menina ah. Eu vou esperar outro senhor Aí Eu tenho as imagens Eu, eu gravo é, A gente está gravando, conversando Hoje hum. eu conversei com o Valdes Rodrigues Eu tem dia que eu converso com outras pessoas Que eu saio e gosto então, Porque eu não assim, conheço devem, Fala mas... para ficar tranquilo, não tem nada né? De não, especial. não se preocupe, Não, não, elas vão ficar até ah, felizes Aonde que é essa caçamba? Olha, se o senhor quiser parar atrás desse carro aqui, porque do lado de lá? A caçamba está na frente. Ali na frente? Desse carro aqui, ó. Aí eu vou parar aqui. Aqui, a é, dona, aqui é melhor. A dona Luzia, é, a casa Carvalho. É e, a, e a da senhora é na essa frente. A ah, minha aqui. Ó. Ah, então eu espero um pouquinho, eu vou dar uma ré que eu vou parar direitinho. E eu tô. Eu vou colocar a senhora, fica mais chique com essa. Com esse. Com essa esse presente de Deus aqui que a senhora tem, ah, essa árvore é bonita. É linda essa árvore, é né? Muito bonita. É muito linda, linda, Todo mundo tira a é. dessa árvore. E eu vou, eu vou tirar, mas eu falei assim, gente do céu. Eu acho bonito quando a gente associa. A natureza uhum. com pessoas. Que é. Eu gosto da natureza, mas também não, não vou ficar encontrando natureza, né? Pastor Ronaldo, hein? foi um prazer ter Foi um conhecido. prazer. É. Ó, fiquei é muito contente. Eu que fiquei contente em apertar a mão da senhora, ah, viu? É, é. Então é. Tá bom. Na hora, outra hora nós vamos conversar mais, viu? Tá. Desce tchau. devagar, tchau. É, foi, foi um privilégio, viu? Foi. Fica com Deus, tá? Ótimo. Tchau, Deus aí. abençoe. Você não deixa tchau pra ele. Ô, Dalma. Tchau. Ó, foi muito bom, viu? Deixa aí. É. Tchau, viu? Tchau. Fica com Deus. Deus abençoe. Ronaldo. Você também. O senhor também, tá? É. Um Deus abraço. abençoe muito mesmo. Tchau. Tchau. Aí, eles estão andando, eu vou deixar ela andar e vou filmar. Ela caminhando. E depois que eu filmo a árvore, certo? Outro tempo eu ia filmar a primeira árvore, e não ela caminhando. Olha ela, que coisa bonita. Eu que não ando, né? Aqui, ó. Agora eu tô filmando a árvore. Eu passei aqui há um pouco e não filmei porque estavam filmando o aqui. Agora vou continuar. Agora, dona Neide, muito obrigado pela a... A conversa. A jovem Cássio, quando a gente vê isso aqui, a gente lembra do Isaías: a flor murcha cai ali no chão. um pouco né? produção dessa muito bonito. Ronaldo, memórias e vidas, compartilha. Se eu quiser me ajudar nesse vídeo, um pouco de frente.